Olá pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o módulo 4 da disciplina de didática e matrética. No módulo 4, é, nós organizamos é, discussões sobre o tema avaliação da aprendizagem. Esse módulo está organizado em duas unidades. Na primeira, a gente discute a prática pedagógica e os diferentes tipos de avaliação da aprendizagem. E na segunda unidade, a gente discute sobre instrumentos e critérios da avaliação escolar. Esse vídeo foi organizado em quatro tópicos. Então, eu vou comentar um pouquinho primeiro sobre o que é avaliar, depois sobre como avaliar e não examinar, ou seja, como é que a gente caminha na direção de uma cultura avaliativa e se distancia de uma avaliação na cultura do exame. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de avaliação. E aí, a gente vai finalizar é, tratando sobre algumas estratégias para avaliação. No entanto, antes que a gente comece com o primeiro tópico, sobre o que é avaliar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E depois que eu fiz essa pergunta, eu gostaria de pedir que vocês, por gentileza, pausassem o vídeo e refletissem um pouco sobre essa imagem e sobre a pergunta que eu vou fazer. Né? É, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a imagem. Então, o que, que a gente percebe nessa figura? Né? A gente tem ali é, uma representação de estudantes, né? é, uma mesa, um professor sentado nessa mesa, e aí tem uma frase ali, né? é, que representa a fala desse professor. Então, ele diz o seguinte, para uma seleção justa, Todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. É, o que está por trás é, dessa representação? Né? O que, que esses alunos representam? O que, que esses animais representam? Né? Então, eu gostaria que você pausasse o vídeo e pensasse. Né? E se você fosse o professor e essa fosse a sua turma de alunos? O que, que você pensa sobre essa fala dele? Dizer que para que a seleção seja justa, todos têm que fazer a mesma prova e têm que subir na árvore. Né? Se você fosse professor, como é que você lidaria com essa situação? Bom, agora eu espero que você tenha pausado o vídeo, refletido um pouquinho. E eu peço que você tente deixar essa imagem à mente durante toda essa videoaula. No final da videoaula, eu vou retomar essa imagem e fazer mais alguns comentários em relação a essa postura do professor de aplicar a mesma prova para todos os estudantes. Né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é avaliar. Né? É, segundo o Luquezzi, a avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca e na construção de si mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Né? É, o Luqueze ele também é, argumenta sobre a necessidade da gente tirar um pouco do peso da avaliação. É, em que sentido? Culturalmente e historicamente, a avaliação ela é um processo que muitas vezes ocupa um lugar muito pesado, muito dolorido, muito sofrido para os estudantes. Né? É, se a gente pesquisa avaliação, tema avaliação ou prova na internet, e olha os memes, por exemplo, que aparecem, a gente sempre vai ver memes que, que colocam o um aluno assustado, com medo, é, o professor, às vezes, numa posição de autoritarismo, né? porque ser autoritário é muito diferente do que ter autoridade. Ter autoridade é importante. Mas ser autoritário, é, é, é, é a gente acaba ocupando uma posição de opressor, quase. Né? É, então, assim, ele a, advoga a favor de uma imagem da avaliação que seja amorosa, inclusiva, dinâmica, dialógica, construtiva e diversa. Né? Então, uh, ele fala também da cultura do exame e da cultura da avaliação. Então, a cultura da avaliação é, é, a, é aquela que olha para a avaliação a serviço da aprendizagem. Então, o aluno, porque está desenvolvendo uma determinada atividade avaliativa, ele está aprendendo mais. Ele está tendo mais oportunidade de aprendizagem. Quando a gente fala da cultura do exame, é, a gente quer, na verdade, é, ranquear. Né? nós queremos tirar uma foto como se isso fosse possível a gente quer tirar uma foto ou medir a aprendizagem do aluno né? eu quero ver a quantidade de aprendizagem que esse aluno tem para associar essa quantidade a uma nota e com essa associação a uma nota eu vou muitas vezes excluir porque eu vou fazer um ranking e aí o que, é que vai acontecer com aqueles que estão no final do ranking como eles vão se sentir olhando para um ranking e vendo que eles ficaram nas últimas posições, né? Então, a cultura do exame, ela não é amorosa, pelo contrário, ela é exclusiva, muitas vezes ela é estática, não dialógica, não construtiva e não diversa. Então, a cultura do exame é uma cultura que se opõe totalmente à cultura da avaliação. E o que eu vou tentar trabalhar aqui ao longo do restante desse vídeo, como é que a gente pode, então, é, trabalhar mais na direção do, da avaliação e menos na direção do exame? Mais na direção do amor, da inclusão, da dinamicidade, do, da postura dialógica, construtiva e diversa, e menos na oposição a todas essas coisas. Né? Então, a gente entra no segundo tópico, que é como avaliar e não examinar. Para isso, Luquesi traz alguns pressupostos. O primeiro deles é, está na disposição de acolher. O ato do acolhimento ele está no professor e não na proposta avaliativa. Então, eu posso ter uma mesma proposta avaliativa, mas uma postura acolhedora ou não acolhedora. Né? Então, primeiro, é, a gente tem que olhar para nós mesmos. né? Como é que está a nossa disposição em acolher o erro, em trabalhar com o aluno que o erro é um processo natural. A questão do acolhimento, ela está centrada na postura do professor, né? O professor também precisa conseguir articular dois processos que são indissociáveis, diagnosticar e decidir. Então, a avaliação, ela precisa trazer informações para o professor, para ele conseguir acompanhar o percurso de aprendizagem, dos seus estudantes então diagnosticar e a partir desse diagnóstico tomar decisões sobre como ele vai dar encaminhamentos a esses processos de aprendizagem tentando indicar caminhos para que o aluno continue é, nesse processo de aprendizagem retome conceitos que estão é, muito frágeis consolide determinadas conexões determinadas relações o professor também precisa pensar na produção de dados relevantes. Então, por exemplo, é, vamos comparar uma questão de múltipla escolha com uma questão dissertativa. Dependendo do contexto, a, a questão de múltipla escolha ela é muito bem-vinda, saudável e vai ajudar. Mas dependendo do contexto, dependendo da informação que você quer é, levantar, ela pode não ser a melhor opção. É, por quê? Uma, uma questão de múltipla escolha, por exemplo, o aluno marcar o X na resposta correta, como é que o professor vai saber se ele intencionalmente marcou aquela resposta ou se ele chutou e, por sorte, acertou a resposta correta, né? Vejam a estrutura de uma questão de múltipla escolha e agora uma questão que pede para o aluno explicar com as próprias palavras é, o que ele entendeu por determinado conceito, ou então é, indicar a aplicação daquele conceito em alguma situação, ou apresentar uma situação para o estudante é, diante da qual ele vai precisar daquele conceito para poder resolver determinado problema. Então, é, essa, é, eu posso ter o mesmo conteúdo, mas essas diferentes propostas vão trazer para o professor dados diferentes, de diferentes naturezas. Então, é importante que a gente pense que tipo de dado eu preciso levantar em relação ao processo de aprendizagem dos meus alunos para que eu tenha informação de qualidade suficiente para tomar decisões e fazer é, os melhores encaminhamentos possíveis para esses estudantes. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso quando a gente vai pensar é, em instrumentos avaliativos, né? E uma outra coisa que é muito importante é a questão da coerência entre as concepções pedagógicas e um, as práticas que a gente tem, né? É, por exemplo, e mesmo entre as concepções em si. Então, vamos supor, pense na concepção que você tem de aprendizagem. O que é que você entende sobre aprendizagem e o que é que você entende sobre avaliação? O que é aprendizagem para você e o que é avaliação para você? A resposta a essas duas perguntas precisam estar coerentes, estar em sinergia. Vou dar um exemplo. É, se eu tenho uma concepção de aprendizagem que é uma, uma concepção para abertura, é, para inclusão, para diversidade, para acolher o erro como um processo natural... É, essa, essa concepção de aprendizagem emancipatória, né, é, centrada no aluno, será que essa concepção de aprendizagem está coerente ou está em sinergia com concepções de avaliação que é, vão examinar com a cultura do exame? Né? Eu vou aplicar uma prova só com questões fechadas de múltipla escolha aluno acerta ou erra, e com base na quantidade de acertos, ele recebe uma nota. E essa nota o posiciona em um ranking. E ainda, para piorar a situação, os primeiros do ranking é, vão ter um, um prêmio especial e os outros não. Né? Então, será que há coerência, há sinergia entre essa concepção de aprendizagem que eu coloquei aqui e essa concepção de avaliação? Né? E essa prática de avaliação, essa prática avaliativa? Então, é muito importante que a gente procure ter coerência entre as concepções pedagógicas que a gente tem. Se eu entendo que a aprendizagem é um processo emancipatório, construtivo, é, acolhedor, inclusivo, eu preciso pensar em instrumentos avaliativos que sejam compatíveis com essa concepção de aprendizagem. E aí, antes de ir para o tópico 4, em que a gente vai falar sobre algumas estratégias para isso, Nesse tópico 3, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de avaliação, né? As avaliações normalmente são é, classificadas em três categorias, né? As somativas, as formativas e as diagnósticas. Na avaliação somativa, é, é uma, essa, essa avaliação é uma avaliação que se aproxima mais da cultura do exame, né? É uma avaliação que no final vai ter uma nota, né? Essa nota permite uma classificação dos estudantes e com base nessa classificação em um critério, por exemplo, uma nota mínima de aprovação, ele vai ser considerado aprovado ou reprovado. A avaliação formativa é aquela avaliação que tem o objetivo de é, promover uma experiência de aprendizagem por meio da, do desenvolvimento de, um, de uma atividade, de um instrumento avaliativo. Né? Então, ela tem uma trajetória de construção de aprendizagens tanto do estudante quanto do professor pela possibilidade de analisar o progresso dos alunos quanto ao seu aprendizado. Portanto, a avaliação formativa ela está mais centrada no processo do que no resultado. A avaliação diagnóstica é uma avaliação é, que se traduz numa ação de sondagem da situação e do desenvolvimento da aprendizagem, possibilitando ao professor conhecer a realidade do processo de aprendizagem do seu estudante. Então, na avaliação diagnóstica, o professor consegue levantar informações sobre conhecimentos prévios, por exemplo. O professor pode utilizar a avaliação diagnóstica no começo de um bimestre ou antes de começar um assunto novo, para que ele é, acesse conhecimentos prévios dos alunos e a partir dessa informação ele consiga recalcular sua rota, adaptar uma proposta, é, ajustar sua postura. Né? Então, é uma, é, é uma forma, um tipo de avaliação que tra busca trazer informações para o professor. E aí, com essas informações, com esse diagnóstico, ele pode tomar suas decisões e fazer os encaminhamentos que achar é, adequados. Agora, no tópico 4, nós vamos falar sobre algumas estratégias para avaliação. Então, eu trouxe um quadro que fala das funções mentais e verbos que podem ser usados em cada nível de domínio cognitivo. Então, cada uma dessas colunas representa um domínio cognitivo diferente. O domínio cognitivo do conhecimento, então conhecer um conceito, é, conhece, é, compreender esse conceito, conseguir aplicar esse conceito, analisar esse conceito, fazer uma síntese Sobre esse conceito e avaliar esse conceito. Então, nós, como professores, podemos ter como intenção avaliar um determinado nível de domínio cognitivo, e para isso, nós podemos pensar em propor instrumentos avaliativos que busquem exercitar determinadas ações. Associadas a esses domínios cognitivos Eu vou dar um exemplo é, De um conceito E passar por cada uma dessas colunas Por exemplo é, Imagine que eu, professora de matemática Queira trabalhar o conceito de funções né? E aí eu vou olhar O primeiro uh, domínio cognitivo Que é o domínio do conhecimento E vou pedir, por exemplo Para o estudante definir é, O que é função Ou então apontar né, é, entre gráficos de funções, qual gráfico representa o gráfico de uma função e qual gráfico não, né? é, nomeando tipos de funções específicas. Né? Uh, quando eu quero transitar, então, pelo, é, pelo domínio cognitivo da compreensão, então eu posso é, pedir para o estudante descrever características de funções específicas. Né? Ou então... Uh, analisar é, comportamentos dessas funções ou então dar exemplos sobre situações que podem ser representadas por um tipo de função ou outro. No terceiro domínio cognitivo, é o domínio da aplicação, eu posso apresentar para o aluno uma situação em que ele tenha que conhecer uh, o conceito de função para poder resolver. Por exemplo, um, apresentar um problema de uma corrida de táxi, né, é, em que tem uma bandeirada, um valor inicial que a gente paga, e depois uma taxa fixa de tantos reais por quilômetro, né, e aí fazer perguntas, né, como é que eu consigo é, calcular a quantidade, o, o valor final de uma corrida se eu andei x quilômetros, ou se eu tenho 50 reais, será que eu vou conseguir percorrer tantos quilômetros e pagar a corrida, né, é, esse seria mais um exemplo. Agora, falando do quarto domínio cognitivo, que é o domínio da análise, eu posso pedir então para o aluno uh, comparar gráficos de funções diferentes. Então, quais são as características de uma função afim se comparadas com uma função exponencial? Quais são os comportamentos específicos desses dois tipos de função? né? Na, na, no domínio da síntese, eu posso pedir para o aluno hum, é, construir uma situação problema é, em que seja necessário uh, ter o conhecimento de função e trocar esse problema com outro colega e resolver o problema que o outro colega é, criou, por exemplo. Né? É, e no sexto domínio cognitivo, é, a gente pode propor uh, ações de avaliação então, a gente pode pedir para o aluno hum, julgar uma determinada é, resolução, né? acompanhar uma resolução, por exemplo, nesse processo de trocas de problemas, a gente pode propor uma roda de conversa em que a gente vá analisar resoluções de situações que envolvam funções, né? é, tipos diferentes de resolução. Então, esse, essas seriam ações associadas ao sexto domínio cognitivo, o domínio da avaliação. E aí, esse quadro, em cada coluna, né? Então, que tem cada domínio cognitivo, tem uma lista de verbos que é, podem ajudar o professor a ter insights sobre como é que ele pode um, pensar, elaborar essas estratégias. Por exemplo, tem um aqui, deixa eu localizar, aqui, ó, no domínio da aplicação, é, que fala, traz o verbo dramatizar. Então, por exemplo, como seria é, fazer um teatro sobre funções, né? em que cada aluno seja uma função diferente? né? Como é que seria o personagem da, da função exponencial, da função afim? né? Como é que o um aluno poderia é, criar um roteiro, criar diálogos que se associassem a características dessas funções? O quanto de conhecimento sobre funções ele teria, ou o grupo de alunos teria que mobilizar para montar um teatro e apresentar um teatro sobre funções? Esse quadro, então, tem a intenção de ajudar, de dar subsídios para a gente pensar em estratégias de avaliação. E agora, caminhando para a conclusão do vídeo, eu volto àquela pergunta inicial, àquela imagem inicial, né? E se você fosse o professor? Bom, uma, uma reflexão possível que a gente pode fazer é assim, bom, esses estudantes são todos diferentes, né? tem habilidades diferentes, características de físicas diferentes. Então, é injusto aplicar a mesma avaliação para todos eles. Eu teria que pensar como professor em avaliações diferentes. Essa é uma resposta possível. Mas eu convido você a pensar na seguinte situação. E se subir na árvore representasse algo que você gostaria que todos os seus estudantes fossem capazes de fazer, ou que fosse necessário que todos conseguissem fazer? As diferentes características poderiam ser justificativa para que algum deles possa não subir na árvore? Será que, é, se eu aceitar o fato de que algum deles possa não subir na árvore, será que eu estou sendo suficientemente inclusiva? Será que eu estou considerando diversidade? E aí, eu faço um convite, então, a gente pensar em outras possibilidades. Será que haveria formas da gente promover que, é, oportunidades para que cada estudante suba na árvore? E o que a árvore representa, né? A árvore representa a avaliação que a gente está propondo, né? Será que a gente consegue oferecer oportunidades que todos os alunos consigam fazer a avaliação, aquela avaliação, e, não, e que eu não precise fazer avaliações diferentes? Então, dos animais que estão ali, é, o, o macaco é aquele que a gente pensaria que tem habilidades mais naturais para subir na árvore. Então, a gente consegue pensar até com mais facilidade como o macaco poderia subir na árvore. E veja que tem a palavra teste agora é, no tronco da árvore que está representando a, a avaliação em si, né? Então o macaco conseguiu realizar a avaliação, né? Mas olha os outros animais. Aqui o elefante subiu na árvore, né? E percebam as estratégias que foram utilizadas para ele subir na árvore. Não foram as mesmas estratégias do animal anterior, né? Aqui a gente tem o um modo do peixe subir na árvore. Né? Então, também, com características próprias desse processo de subir. Mais um, e aí mais um animal subindo na árvore. É, então, percebam, todos subiram na árvore. Né? A gente não precisou mudar a avaliação, mudar a proposta, fazer provas diferentes. O que a gente, às vezes, pode é, pensar né? é na possibilidade de a gente oferecer diferentes oportunidades para que cada um suba na árvore de seu próprio modo. Né? Com isso, a gente acolhe as diferenças É nas diferenças que reside a nossa singularidade É o que nos torna únicos né? E é importante, então, que as, os instrumentos avaliativos Acolham essas diferenças e essas singularidades dos estudantes E aí, para finalizar Como é que a gente abre caminhos diferentes para a né? Então, aqui eu trago algumas propostas, né? Adaptar propostas de ensino em termos das particularidades dos alunos. Trabalhar com avaliações formativas, né? Então, ter mais avaliações formativas e menos avaliações somativas, né? Sempre procurar trazer um feedback descritivo e contínuo para o estudante. Então, olha, eu percebi essa, essa lacuna. Para preencher essa lacuna, você pode é, é, seguir tais e tais caminhos. Acolher o erro como um processo natural, como algo natural que... É, inevitavelmente ou necessariamente vai acontecer num processo de aprendizagem e olhar para o erro como uma abertura para a aprendizagem, como uma possibilidade de aprendizagem, né? Não é proibido errar. O proibido é não aprender com o erro, né? O erro é muito bem-vindo. Apresentar possibilidades e ideias sobre como atuar a partir do feedback, então direcionar o aluno, né? Diante desse... Desempenho, você pode fazer tal coisa, você pode visitar tal material, você pode fazer determinada ação. É, estimular práticas colaborativas em que os alunos possam trocar conhecimentos e aprender juntos. Né? Buscando sempre uma coerência epistemológica. Né? Voltando àquela ideia da coerência. A coerência entre as, as concepções que a gente tem. A coerência entre o que a gente in, é, acredita e o, que, e o que a gente pratica. Né? Isso é fundamental. Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra por aqui essa videoaula. E eu desejo a todos ótimos estudos. Até mais.